em nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13 versículos 1 a 4 diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como sino que ressoa ou como o prato que retine, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade." Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 13, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O amor, o maior deles, porém, é o amor. Senhor, fala conosco nesta mensagem, Pai, que o Senhor colocou no coração de homens e mulheres, ó Deus, para que ela possa ser compartilhada nesta noite. O Senhor conhece, Deus, as nossas dificuldades, porque os nossos relacionamentos são complexos. Pessoas são complexas, ó Deus. Pessoas são é, criadas pelo Senhor com vontades, com atitudes, com sentimentos. E muitas vezes nós erramos e falhamos nos nossos relacionamentos, mas nós queremos fazer como o Senhor fazia. E nós queremos corrigir, consertar, em nome de Jesus. Amém? Queridos, como cristãos, nós recebemos um mandamento do qual nós não podemos deixar de praticar de jeito nenhum. Ou a gente vive esse mandamento da palavra, ou a gente não vive, não tem meio termo para ele. E o mandamento está em João no capítulo 13, no versículo 34. Jesus no capítulo 13 de João, ele diz uma palavra aos discípulos e também a mim a você nesta noite. E a palavra diz assim um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Então, Jesus ele dá a mim e a você, agora como cristãos, um mandamento. Mandamento é uma doutrina, é algo que nós não temos escolha, ou nós obedecemos e somos abençoados, ou nós desobedecemos e sofremos a consequência. Então, o mandamento que Jesus deixou para nós é, amem-se uns aos outros. Agora, esse amar uns aos outros é relativamente fácil no tempo da lei. Porque no tempo da lei, Jesus diz que é amar, em primeiro lugar, o Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e em segundo lugar, amar o próximo como a ti mesmo. E aí até que é fácil, até é fácil amar o Hélio como eu me amo. Mas eu quero ver amar o Hélio como Jesus ama. O critério de amor de Deus, o padrão de amor de Deus, não é um padrão rebaixado, é o um padrão de alta excelência. É um padrão baseado no amor de Deus através de Cristo Jesus pela nossa vida. Quando o Senhor Jesus fala a respeito do casamento, ele diz que o cônjuge deve amar, né? o esposo deve amar a sua esposa. Ele não está falando do amor eros, ele não está falando do amor de amigo, amor filial, mas ele está falando de amor ágape. E este amor ágape, ele compara com o amor que Cristo tem pela sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? Amém. Eu e você somos a igreja de Jesus. E Jesus, ele tem um amor para conosco que é completamente diferente de interesses. O amor de Jesus por nós é o amor ágape. É um amor que não se, é um amor que não está buscando retorno. Jesus não está nos amando para que nós possamos dar algo para ele. Ele simplesmente resolveu nos amar. E aí ele espera que eu e você, como cristãos, também sejamos capazes de amar as pessoas como ele ama, então esse é o grande desafio para nós cristãos, e dentro de todas as características apresentadas queridos, como sendo virtudes do amor, que nós lemos aqui em 1 Coríntios no capítulo 13, a paciência é a primeira virtude que vai aparecer, você sabe o que, que significa a palavra virtude? Diga para a pessoa que está ao seu lado, virtude significa fé em ação, fé em ação, só isso que significa virtude, toda vez que você ouvir a palavra virtude, às vezes você pensa em qualidade, mas não é qualidade, é fé em ação, quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus diz, olha, alguém me tocou. E aí as pessoas dizem, mas como? Todo mundo está te tocando. Ele diz, não, mas alguém me tocou. E eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, a fé se manifestou naquele exato momento em que aquela mulher tocou em Jesus. Então, a primeira característica do amor é a paciência. Veja que no capítulo 13 de Paulo, ele vai estar falando no versículo 4, ele fala sobre A paciência. Né? ou seja, o amor ele é paciente, algumas versões da Bíblia são esquisitas, diz o amor é sofredor, eu não gosto muito dessa versão, o amor é sofredor, porque amar não é sofrer, né? a gente pode amar e não precisa sofrer porque ama, mas a palavra correta, a tradução correta é o amor é paciente, o amor é paciente, então, Jesus, ele quer nos mostrar a importância que a palavra paciência tem nos nossos relacionamentos. Quantos de nós precisamos de paciência para lidar com o nosso cônjuge em casa? Tem uns que não podem erguer a mão, senão a mulher briga quando chega em casa, né? Você sabe da história, né? Então, não, mas eu sei, eu sei, eu sei como é que é, não é fácil, né? Mas tem que ter Paciência. Seja pessoa proativa, seja menos ativa, seja isso, aquilo, você precisa ter paciência. Nenhum relacionamento vai crescer se nós não tivermos paciência. Então o amor, ele é marcado por essa característica maior. Entender então que a paciência é apresentada como a virtude primária de base, que sustenta a entrada de todas as demais virtudes oriundas do amor. Então o amor tem várias virtudes. E a primeira delas é a paciência. Amém? Você pode receber isso ou não? Amém? Glória a Deus. Paciência. E a paciência é um grande indicativo da existência do amor e contribui para que ela se manifeste. E a palavra nos ensina que quando nós nos relacionamos com as pessoas na busca de grandes, saudáveis e crescentes relacionamentos, a primeira coisa que nós precisamos aprender é ser pacientes. Quando a gente está começando a namorar, é fácil a gente ser paciente, né? Como é fácil ser paciente quando a gente está começando a namorar? Mas depois de uns 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 30, 35 anos, a gente pensa que a gente é paciente, mas não é. A gente desacorçoou de brigar. A gente briga, aprendeu a brigar de outra forma, muitas vezes. Mas a gente não é paciente. Então esse exercício de paciência é um exercício que tem que nos acompanhar ao longo da nossa vida. É um exercício que nós precisamos trabalhar no nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa relacionar bem com a outra pessoa, a fim de que ela também manifeste o poder e a glória do Senhor. Então nesta noite eu quero ministrar ao teu coração, bem rapidinho, três verdades a respeito da paciência. E a primeira verdade que eu e você precisa aplicar na nossa vida, que nós precisamos aplicar em nossa vida, é lembrar-se o quanto Deus tem sido paciente com você. Diga assim, glória a Deus, porque Ele tem sido muito paciente para comigo. Nós olhamos para as pessoas e nós olhamos e imaginamos que Deus tem que ter paciência, nos dá paciência para lidar com aquela pessoa. E nos esquecemos que Deus tem uma enorme paciência para lidar com a gente. Para lidar comigo. Você consegue imaginar como é que é Deus lidando comigo? Você consegue imaginar isso? Como é que é Deus lidando com você? Veja o que Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? O que é misericórdia? Deus... Não me dando o que eu mereço. Por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse o poder da sua paciência. Amém? Olha o que, que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu alcancei a misericórdia. Ou seja, Deus não me deu o que eu merecia. Porque sou um pecador, o pior dos pecadores. E Cristo demonstrou o seu poder... Através da paciência para comigo né? É interessante hoje na escola bíblica pela manhã Eu citei o fato de que Paulo quando ele chega em Jerusalém para se apresentar aos apóstolos Eles pedem para ele esperar um pouquinho Diz assim, olha espera um pouquinho, volta lá para tua casa em Tarsis Quando a gente precisar de você, a gente vai te chamar Sabe quanto tempo durou essa espera? Dez anos Dez anos Paulo só foi ser usado plenamente por Deus no 15 ano de conversão dele. Até então ele teve que passar um tempo no deserto, aproximadamente três anos no deserto, e depois ele passa dez anos na casa dele. Até que no 14 ano, Barnabé vai buscá-lo e vai trazê-lo para inseri-lo na obra de Deus e vai discipulá-lo por um ano inteiro. Para depois do 15o ano. Paulo e Barnabé e começarem a campanha missionária. Às vezes nós somos apressados com as coisas, mas Deus tem a agenda certa, o tempo certo, para fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha e na sua vida. Amém, queridos? O grande problema nosso é que nós somos apressados. A nossa falta de paciência é tão grande que nós jogamos por, por, por lata de lixo abaixo, nós jogamos fora muitas vezes as coisas que Deus nos dá por falta de paciência. Então a falta de paciência prejudica a nossa vida. Você nunca vai precisar ser mais paciente com as pessoas do que Deus tem sido com você. Paulo está dizendo, Deus me escolheu e Ele foi paciente para comigo. Deus escolheu você. E Ele foi paciente com você. Talvez nessa crise, nessa pandemia, você está voltando para os caminhos do Senhor. Mas você ficou muitos anos longe do Senhor. Assim como eu passei 20 anos longe dos caminhos do Senhor, até o dia em que o Senhor me resgatou. Porque nós olhamos apenas para aquilo que está à frente do nosso nariz Mas o Senhor olha para o mapa da nossa vida Ele olha para toda a trajetória da nossa vida E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós Por isso nós precisamos aprender a esperar no Senhor Aleluias Quem era Paulo, meus irmãos? Ele foi um assassino, ele participou da morte de Estevão Ele foi um fanático religioso Paulo foi um homem é, que Deus ele tinha uma, uma loucura nele Ele tinha algo que ele, ele, ele, ele, ele babava se ele, se ele pudesse ver uma coisa que ele fazia Paulo era muito proativo Ele não suportava pessoas mais, mais devagar E aí ele teve um momento que ele briga Ele tem, cria uma briga com João Marcos E aí ele quase põe tudo a perder por causa da briga dele Aí Deus vai trabalhar com Paulo E Deus mostra para Paulo e, e Paulo era tão assim, forte nisso Que ele até recomendava que quem tivesse solteiro não casasse Vê se pode um negócio desse. Quer dizer que o que é, o que é bom para mim tem que ser bom para os outros também? Não. É, o não. Que, que é isso? Todo mundo tem que passar pela maior escola de vida que é o casamento, irmãos. Não existe maior escola de vida que o casamento. Porque o casamento é juntar, é amarrar a perna de um no outro, para os dois andarem juntos. E aí é um desafio enorme. Porque esse desafio não é um desafio fácil. Aqui ser irmão na igreja é moleza, a gente se encontra uma vez por semana Se você não quiser cumprimentar o irmão, você sai pela outra porta Se você chega, chega atrasado, você sai adiantado, não tem problema nenhum Você curte ele de vez em quando no Facebook, mesmo que você não goste muito Mas você dá um joinha lá, põe um coraçãozinho, alguma coisa e vai embora Agora casado, não Você vai dormir, está do lado Você acorda de manhã, está do lado você vai sair e pergunta, onde é que você vai? Que hora que vai voltar? O que, que vai fazer? Com quem que vai falar? Quando chega, você tem que prestar conta. Senão o WhatsApp come sorto. Onde é que foi? Por que, que foi? Com quem foi? Quando voltou? Ah, mas a minha esposa não é assim. Glória a Deus, é uma santa do Senhor. né? <risos> Diz que Deus instituiu um processo de qualidade total lá no céu, pastorele. E aí chegou assim um lote de 100 mulheres. Aí Deus falou assim, falou, Pedrão, faz o seguinte, faz uma pergunta só para entrar no céu. As mulheres que têm o hábito de ler o WhatsApp do marido, dê um passo à frente. Aí disse que 99, deu um passo à frente. E o Pedro falou, traz a surda também. É terrível, né? O mais terrível é escutar vocês rirem e não ver vocês rindo. É. Mas tem homem também que não é fácil. Né? Tem homem também que pega no pé. Né? Tem homem que não dá oportunidade. O que você vai fazer com o dinheiro? Para que você quer tanto dinheiro? Para que isso, para que aquilo? Você não está vendo que nós temos que guardar dinheiro? E fica com dinheiro e fica lá e faz a mulher comprar roupa usada. Vai no brechó lá da missionária Alice. Lá tem roupa baratinha, pega lá no brechó. Né? Para que? Mais uma roupa, mais um sapato né? Toda mulher tem direito de ter o cartão de crédito do marido Amém irmãos? As irmãs só falaram, os homens não falaram nada Ficaram quietos Não, eu conheci, eu conheci um pastor Eu conheci um pastor lá no Espírito Santo Que ele não dava a senha da conta da de, de, de poupança dele A esposa não tinha a senha da conta Aí um dia deu um piripaque no coração dele e ele foi internado para o hospital, aí o que, que ele fez? Ele pegou e escreveu a senha da conta, assim, num negocinho, e guardou no bolso, assim, num, tipo uma cartinha para a esposa dele com a senha da conta. Ele pensou, vou morrer, né? E alguém precisa tirar o dinheiro, porque afinal de contas é da família. Mas aí no dia seguinte ele acordou e ele viu que ele estava vivo. A primeira coisa que ele fez foi, foi pegar o bilhetinho e rasgar o bilhete. Até hoje ela não sabe a senha da conta. É maldade isso, não é? É muita maldade, né? Mas irmãos, nós precisamos lembrar de quanto Deus tem sido paciente conosco. Então, do mesmo modo, nós somos convidados a acreditar por completo na transformação das pessoas. Deus está fazendo uma grande obra, bem amados? Só que a grande obra demora, né? Esse prédio aqui do lado é de oito andares. Se fosse de trinta, ia demorar três vezes mais. Então, dependendo da obra que Deus vai fazendo, demora não é verdade? demora, e tem que ter paciência aí você fala assim, pastor, quando é que vai ficar bom? quando tiver quase na hora da morte, aí não tem mais nada para aperfeiçoar, a pessoa morre aí a pessoa pode ver pode reparar, você vai no enterro todo mundo chega, mas fala, era uma pessoa boa, mas era isso era aquilo, que coisa maravilhosa era um homem de Deus, uma mulher de Deus, é assim que o povo fala e conta a história da pessoa que ninguém lembrava mais né? Deus está fazendo a obra, amém, recita uma frase que eu vou ensinar para você, Deus é bom, o diabo não presta e nós estamos sendo aperfeiçoados, amém, Deus é bom, o diabo não presta e nós estamos sendo aperfeiçoados, eu amo Filipenses 1,6, o que, que diz Filipenses 1,6? Aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, aleluias. Qual é o dia de Cristo Jesus na sua vida, meu irmão? É o dia da morte. Então até o dia da morte pode ficar tranquilo que vai ficar uma maravilha. Vai ficar nota 10. Amém? Deus age assim conosco e nós podemos agir também assim com as pessoas ao nosso redor. Quantos Saulos você tem por perto que com paciência e amor podem se transformar em paulos? Para um pouquinho agora e pensa aí na sua casa, na sua família. Quantas malas sem alça você tem do seu lado e você sabe que Deus pode transformar numa bênção em nome de Jesus? Amém? Quantas pessoas difíceis, e você é uma delas, que Deus pode transformar numa bênção? Amém? Você crê nisso ou não? Então diga assim: eu. Creio que Deus está fazendo uma grande obra na minha vida Para eu abençoar todas as pessoas que cruzarem comigo Ou que se relacionarem comigo Todas as pessoas com quem eu encontrar Todas as pessoas que eu me relacionar Você como E você tem com os outros a mesma paciência que Deus tem com você? E você tem com os outros a mesma paciência que Deus tem com você? Né? E a Bíblia tem alguns homens assim, que era, era faísca, né? um exemplo Pedro. A coitada mulher vem trazer o dízimo, conta uma historinha mal contada para Pedro, e o homem está cheio de unção e a mulher morre na hora. Né? Talvez no final do ministério de Pedro, Pedro não fizesse isso. Mas naquele momento Pedro estava cheio, e aí Pedro faz. Ele não tinha sido aperfeiçoado ainda. Segunda verdade, aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a ouvir as pessoas. Provérbios no capítulo 19, versículo 11 diz assim, a sabedoria do homem lhe dá o que, irmãos? Paciência. Provérbios 14, 29 diz, o homem paciente dá provas de grande entendimento. Irmãos, o tempo é uma bênção. O tempo cura feridas, o tempo restaura relacionamentos, o tempo ressalta aquilo que é o melhor que Deus tem em nossa vida. Mas nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. E como é que a gente ouve? Como é que a gente ouve as pessoas? Não é escutar as pessoas. A gente ouve a pessoa estando no instante presente. Ou seja, nós precisamos aprender e parar para ouvir as pessoas, porque a gente não ouve apenas com o ouvido. A gente ouve com os olhos, a gente ouve com o apalpar, a gente ouve com a expressão do rosto, a gente ouve a pessoa com tudo aquilo que está ao nosso redor. Nem sempre a pessoa vai falar, mas muitas vezes ela vai somatizar aquilo que ela está sentindo naquele momento. E a gente precisa aprender a ouvir a pessoa, para que a gente possa desenvolver essa capacidade de ser canal de bênção. Porque só pode dar um bom conselho quem ouve adequadamente o problema. E quem é capaz de responder ao problema, não de acordo com seus pensamentos, com seus paradigmas, mas de acordo com o que Deus está fazendo naquela vida. A gente precisa aprender a parar para ouvir as pessoas. E nesses dias corridos que nós estamos vivendo, ninguém consegue ouvir ninguém. Você vai no médico, o médico te dá cinco minutos para você falar o que está sentindo. Se você perdeu cinco minutos, já era. Trata de marcar outra consulta seis meses depois e volta lá para falar com o médico. Ninguém tem tempo para nos ouvir. Ninguém tem tempo para ouvir o choro do nosso coração, o lamento da nossa alma. E sabe, queridos, nós estamos sendo contaminados, contagiados por esse sentimento. Porque as pessoas falam assim, pastor, desculpa, mas eu preciso interromper o senhor. Pastor, desculpa, mas eu preciso parar o que o senhor está fazendo, porque eu tenho que falar. as pessoas, é como se elas estivessem pedindo permissão para fazer aquilo que eu preciso fazer basicamente, que é ouvir você. Mas eu confesso para você que também não é fácil. Porque na nossa correria, a gente finge que ouve, a gente finge que chora, a gente finge que sente, mas no fundo, no fundo, a gente sai e a gente esquece. Por isso que eu não marco mais para a pessoa falar assim: ah, pastor, vai orar por mim durante a noite, ou isso, aquilo. Não, eu oro com a pessoa na hora que ela pede oração. Porque depois que eu saio, depois que saiu dali, a minha mente já vai para outra coisa, já vem outra coisa atrás e não sei o que. e quando você percebe, você não orou coisa nenhuma. Então quando a pessoa pedir uma oração para você Pare e ore com aquela pessoa Ai pastor, mas vai ser tão simples Não vai ter qualidade Meu irmão, a qualidade é o que flui do seu coração Não é dez minutos, meia hora Não é a palavra bonita que você vai falar É simples a oportunidade de você ministrar o poder de Deus Através da oração Para isso nós precisamos ouvir as pessoas Ouvir E o grande problema é aprender a ouvir Filtrando, filtrando de quem? Não da pessoa Dos nossos pensamentos Você pega por exemplo Uma mulher que está bem casada, feliz da vida né? Ela não consegue entender Por que, que a outra tem problema Ela não consegue e, e, a, e a gente é assim O homem vem contar o problema para o homem a gente quer bater na mulher do cara Aí a irmã vem contar o problema dela para as mulheres as mulheres querem bater nos homens Porque a gente só olha O lado da gente a gente só olha aquilo que a nossa Parece que a gente está tapado assim Parece que esse cavalo de padeiro Tapado com aqueles negócios na, na frente E só consegue enxergar o que nós temos de paradigma A gente não consegue dimensionar a dor do outro A gente não consegue relevar e entender Por que, que o outro está sofrendo por uma coisa Que para nós é tão simples E aí eu, eu, eu sou complicado nisso Porque eu sou extremamente direto Eu não seria minha futura genra eu não seria, futura na hora, né? Eu não seria um bom psicólogo, porque eu tenho dificuldade de ouvir. A pessoa começa a contar muita história para mim, tentando achar o fio da meada, eu já arranco o fio da meada para ela, já amarro, faço ponto, faço nó, e já, se ela bobear, eu enrolo ela inteira. E não é assim. Não é dar o caminho para a pessoa, é ajudar a pessoa a achar o caminho. É ajudar a pessoa a achar a solução. E a solução não é a minha solução, é a solução de Deus para ela, que tem que ser construída. Amém, queridos? Vocês viram que nem sempre o melhor palestrante é o melhor pastor, né? Às vezes o melhor pastor é aquele que nunca usa o microfone, mas tem uma sensibilidade para ouvir. Que é tremenda, então é maravilhoso quando a gente pode colocar a mão de Deus operando em nosso favor. Terceiro e último conselho, última verdade: ofereça crédito às pessoas que você ama. Ofereça crédito às pessoas que você ama. A palavra do Senhor diz assim: quem é prudente, faz de conta que não foi insultado. E ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 2, diz, Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Olha que coisa tremenda, hein? Tenham paciência, sejam tolerantes pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Qual é esse amor? Qual é esse amor, amados? Amados? É o que eu amo você? É ou não? É o amor de Cristo que está em nós. Por causa do amor de Cristo que está em nós, nós podemos suportar. Por causa do amor do Cristo que está em nós, nós podemos receber uma palavra de afronta. Por causa do amor de Cristo que está em nós, nós podemos receber uma palavra de rejeição. E quem já foi rejeitado sabe o quanto dói uma rejeição. Quantas mulheres têm trauma na vida porque foram deixadas no altar? Quantas pessoas têm traumas na vida porque foram rejeitadas pelos pais? Quantas pessoas têm traumas na vida porque, ao longo de alguns anos de vida profissional, só receberam não, só receberam portas fechadas, tudo aquilo que elas sonharam se transformou em nada. Mas o amor de Cristo em nós, ele aperfeiçoa, o amor de Cristo em nós nos capacita a viver a vida cristã Por quê? Porque precisamos entender que todas as pessoas têm os seus dias maus O ser humano irmãos, ele é um tipo de, de gente, de ser, que quando não tem problema, o que, que ele faz? Ele arruma, a gente arruma, arruma rapidinho Está tudo mil maravilhas, está entrando dinheiro na conta, está todo mundo com saúde, você está realizando os seus sonhos, daqui a pouco você começa a pensar na vida, você começa a ficar infeliz, aí você fala, mas o que, que tem essa pessoa para estar infeliz? O que, que tem essa pessoa para não estar feliz? porque nós temos a capacidade de sentir, e a capacidade de desequilibrar as coisas, então de vez em quando pessoas têm dias maus, e de vez em quando elas ficam desequilibradas por causa desses dias, ai pastor, mas não é assim não, é opressão do diabo, claro, é opressão do diabo, existem dias de opressão do diabo, nós sabemos disso, nós sabemos que há dias em que Satanás ele dá uma passeada, e ele fala hoje eu vou parar em Curitiba, e aí ele apronta é na cidade. Nós sabemos disso. Nós sabemos que há dias em que parece que o inferno escolheu você para você ser a, a, o saco de pancada. Até a, por, a pessoa da recepção da empresa onde você trabalha te distrata. Logo cedo, 8 horas da manhã. Você levanta cedo, vai trabalhar, chega meia hora mais cedo. A mulher do cafezinho fala, é, está precisando puxar saco, é. O que está que acontecendo? Está com medo de perder emprego? Em vez dela falar assim, puxa, que bom que você veio mais cedo hoje, que maravilha, legal, né? Não, a pessoa já te detona. Às 8h10, o teu chefe entra na tua sala e já briga com você por causa de que a mulher dele brigou com ele à noite. Você não tem nada a ver com a história, mas o sujeito já briga com você aí uma coisinha que você deixou passar ali ele já pega aquilo, já leva para uma reunião já junta outro chefe com outro chefe e já fica imaginando onde é que vai colocar você para fazer algum serviço ruim e, e vai imaginando quando chega às seis horas da tarde você quer morrer vocês já passaram por um dia assim ou não? sim ou não? então vocês sabem o que eu estou falando existem dias que tudo dá errado aí você sai na rua, o pneu fura e justo naquele dia o step tá, também está vazio. Justo naquele dia o step está vazio. Nunca anda vazio, né, pastor? A gente todo dia que a gente sai para viajar, a gente olha o step do carro, nunca está vazio. Mas naquele dia estava. Aí você vai usar o macaco para erguer o carro, o macaco está estragado também. E assim vai. A pessoa que vem te ajudar, ela te cobra, né? E por aí vai. Tantas coisas. Mas isso, irmãos, é apenas um fato da vida. Existe uma regra, chamada 90-10, que mostra que nós temos controle apenas por 10% daquilo que nos acontece no dia a dia. 90% das coisas que nos acontecem, nós não temos controle. São situações aleatórias, como se alguém estivesse jogando um monte de bolinhas assim de gude, e de repente algumas bolinhas viessem para debaixo do pé da gente. E não tem muito o que fazer, você tem que se equilibrar. 90% daquilo que nos acontece no dia a dia, nós não temos controle, mas o que Deus espera é que nós aprendamos a ser reagentes e reagir de acordo com a vontade dele para aquela situação que ele está nos propondo, por quê? Porque não nos sobrevém nenhuma tentação que não seja humana, amanhã eu vou mandar isso para você, Todas as dificuldades que nós estivermos vivendo hoje, amanhã, é porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito e Ele quer me ensinar alguma coisa. Deus, Ele não permite nada em nossa vida por acaso. Se você está passando por uma luta, uma enfermidade, por uma dificuldade no seu trabalho, na sua vida profissional ou na sua casa, você precisa entender e compreender que no final Deus tem um plano, Deus tem um propósito e Ele vai glorificar o nome dEle. Deus é especialista em transformar a maldade que o inimigo quer fazer contra nós, em bênção para a nossa vida. Mas para a gente se apropriar dessa bênção, nós precisamos reagir adequadamente às propostas que vêm diariamente... Toda vez que você encontrar um mau comportamento, ofereça o benefício da dúvida. E busque procurar as razões para isso estar acontecendo. A paciência busca entender como falamos. E a paciência sabe que todos nós temos dias maus, mas eles passam. Amém? Todos nós temos dias maus, mas eles passam. Quem sabe essa semana foi uma semana que você teve um dia mau. Mas eu tenho certeza que você chegou na sua casa, botou teu joelho no chão, falou com o Pai, deitou, dormiu, descansou e no outro dia as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas. E isso é a causa de não sermos consumidos, amém queridos? saiba que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, e Deus está trabalhando de uma forma que todos verão e reconhecerão, que a glória e a honra são dele sobre você, em nome de Jesus. A paciência aposta no crescimento, sem paciência nós apostamos na derrota, nós jogamos a toalha, e nós impedimos o plano e o mover de Deus. Mas a paciência contribui para o mover de Deus. E a Bíblia diz que eu e você somos cooperadores de Deus. E se nós somos cooperadores de Deus, nós precisamos exercitar a paciência. Amém, queridos? Agora, como é que a gente aprende a ter paciência, pastor? Fazendo um seminário de duas horas na internet? Não. Fazendo um seminário de uma semana na França? Também não. É lidando com os problemas que você tem que lidar todos os dias. É assim que você vai aprender a ter paciência. A conclusão da mensagem de hoje, Paulo diz em Romanos no capítulo 15, no versículo 7, Portanto, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se. Não dá para mudar. Quando a gente casa, né Silas, a gente pensa assim, ela tem uns defeitinhos, ele tem uns defeitinhos, mas com o tempo a gente muda isso. Né? Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? não muda, a gente não muda, a gente não muda, esquece, não vai mudar, a gente vai ter que conviver, vai ter que aprender a conviver, e na caminhada a gente conserta, na caminhada a gente corrige, e não vai ficar 100% não, porque tem coisa que não vai mudar, é o jeito da madeira, né? E a madeira não muda muito não Você entorta até uma hora Chega uma hora que você botar muita pressão A madeira quebra e não adianta nada Aí não serve nem para banquinho né? Então fazer o que? Vamos largar tudo? Desistir da vida? Começar tudo de novo? Ai pastor, eu quero agora encontrar a pessoa perfeita da minha vida Bobinho, bobinha É perfeito porque você não conhece os defeitos ainda a maior que você começar a conhecer Você vai ver que é igual a tudo, todo mundo então nós precisamos entender isso, e a palavra do Senhor diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, seja a atitude de vocês, o quê queridos? A mesma de Cristo Jesus. Já pensou? Nisso, você está autorizada, <risos> você está autorizada a falar para mim, olha, a sua atitude tem que ser igual a de Cristo Jesus, Tá bom? Ai, ai, ai, <risos> É forte isso, né? Cadê o irmão Nilson, irmão Marinês? Não, é, irmão Marinês, tem que, a gente tem que dar autoridade para a pessoa falar, não tem? <risos> é, é isso aí. E um real segredo, então, da paciência, irmãos, é ter Cristo como nosso principal modelo e exemplo a ser seguido. Amém? Nós somos quem nós somos, porque Deus é real na nossa vida. Se alguém falar assim, qual é a prova que Deus existe? Ué, eu tô faz 30 anos que eu estou casado. Você quer mais prova do que isso? <risos> é uma prova que Deus existe. Né? Quer procurar outras, tem outras, mas essa é uma delas. É, casamento é uma prova que Deus existe. Amém? Vamos lá, Giovanni, vamos cantar? Quero ver que música você vai cantar agora. Deu mal na tua cabeça. Por isso, meus irmãos sejam pacientes assim como Deus tem sido conosco, ouça e dê atenção às pessoas, ofereça crédito às pessoas, essas três atitudes demonstram o poder da paciência, e quem tem paciência, vence, a história da lebre e da tartaruga mostra isso, né? a lebre diz, eu vou correr, eu vou chegar, eu tenho pernas, eu sou veloz, eu sou isso, eu sou aquilo, e a tartaruga diz, eu não tenho nada disso E a tartaruga diz, vou andando, eu vou andando Ela não entrega os pontos Enquanto a lebre não chegou na linha final, ela continua andando E ela só enxerga o que está na frente do narizinho dela, coitada, ela é baixinha E aí a história da, da lebre e da tartaruga mostra que a tartaruga vence O amor vence O amor vence o amor sustenta O amor suporta E suportar não é botar o dedo no nariz Não, suportar é Sustentar para não cair Que você seja um homem ou uma mulher de sustentação Que você seja um homem ou uma mulher que não entrega os pontos Que você seja um homem ou uma mulher que respira mais fundo Busca do fundo do coração e da alma A força que o Senhor tem para a sua vida não ligue para o que os outros pensam, não ligue para o que os outros acham, não ligue para aquilo que a opinião dos outros diz, mas se preocupe com o que Deus está dizendo a seu respeito, porque se tem alguém que conhece você melhor do que você mesmo, é Deus, Ele conhece o seu levantar, o seu assentar, Ele sabe as suas fraquezas, Ele conhece as suas manias, ele conhece os seus hábitos ruins. E Ele diz, eu não me arrependi de ter chamado você. Eu não me arrependi de ter morrido por você. Eu não me arrependi de ter entregado a minha vida naquela cruz pela sua vida. Porque ainda que você olhe para dentro de você, e você não consiga enxergar aquilo que eu já fiz. Eu olho para aquilo que eu estou fazendo, e eu contemplo a obra pronta e acabada. E eu sei aonde esta obra vai terminar e por isso Paulo diz bem eu sei que aquele que em vós começou uma boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus Deus está fazendo uma grande obra na sua vida e você é essa pessoa abençoada apessoada você é essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus você é essa pessoa que se deixa conduzir com o Senhor e o resultado disso é bênção na sua vida bênção na sua casa bênção na vida do esposo, da esposa bênção por onde você passar porque o amor de Deus está aperfeiçoado em você, amém? vamos ficar em pé em nome de Jesus Deus Santo e querido, em nome do Senhor Jesus, Tu conheces, ó Deus, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, o Senhor sabe, Deus, o que o Senhor está fazendo na nossa vida, mas muitas vezes, ó Deus, nós impedimos o Teu agir, porque somos apressados, impacientes, porque não suportamos a pessoa que o Senhor colocou para andarmos juntos. Porque não suportamos as adversidades do dia. Porque não suportamos as pressões. E muitas vezes, ó Deus, desistimos por tão pouco de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O homem que escreveu as maiores páginas do Novo Testamento, Paulo. Era um homem que tinha uma convicção profunda de amor ao Senhor. Mas ele era impaciente para com as pessoas. Ele não tinha paciência de esperar. Ele não tinha paciência de lidar com pessoas que eram diferentes dele. Mas o Senhor foi quebrantando. O Senhor foi quebrando os seus pensamentos. O Senhor foi quebrando o seu orgulho. O Senhor foi quebrando a sua altivez. O Senhor foi quebrando a sua sabedoria para que ele pudesse entender que há uma excelência maior em esperar pelo Senhor, do que em fazer pelo Senhor, ele pôde no final da sua vida, reconhecer que se não for a tua paciência, se não for a tua grande misericórdia, ele não tinha chegado até onde ele chegou, e nesta noite Senhor, nós estamos aqui da mesma forma, reconhecendo, Pai, o quanto nós dependemos da Tua presença, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós dependemos do Teu mover e do Teu agir em nossas vidas, Senhor. Então, Pai, enche agora o nosso coração, em primeiro lugar, com esta paciência. Paciência para suportar os dias maus, paciência para suportar as adversidades. Paciência, Senhor, para amar, para servir, para honrar e abençoar vidas. Mas também, Senhor, quem sabe, este meu irmão, esta minha irmã, sofreu muito nesses dias, por falta da paciência de alguém. Então Deus, dá a ela a capacidade de liberar perdão, de liberar graça. Dá a ela, Senhor, a capacidade de entender o mover do Senhor. E impulsiona esta vida, Senhor. Impulsiona esta vida, Senhor, para fazer aquilo que agrada ao teu coração. Coloca, Senhor, ânimo, coloca força, coloca vitalidade de vida. Meu Deus, apressa, faz aquilo que tem que ser feito neste tempo, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, eu abençoo a oração que esta minha irmã está fazendo em favor do esposo. Eu abençoo a oração que este meu irmão está fazendo em favor da esposa eu abençoo a oração que este pai está fazendo em favor do filho eu abençoo a oração que este filho está fazendo em favor do pai meu deus continua abençoando restaurando continua operando as tuas maravilhas sobre a nossa vida porque eu sei senhor que a tua obra é perfeita que o teu mover e o teu agir são abençoadores que o senhor começou em nós uma boa obra e o Senhor é fiel para completá-la. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para honrar. O Senhor é fiel para nos levar ao destino que o Senhor propôs. Por isso, Pai, abençoa. Abençoa os planos. Abençoa os propósitos. Meu Deus, eu abençoo cada família. Eu abençoo cada vida nesta noite. E pelo poder da palavra do Senhor. Nós declaramos, sê tu uma bênção, em nome de Jesus, aleluias. Oh, aleluia. Oh, oh, oh, oh.